Vamos ver como é que está o trânsito rapidinho aqui antes da gente encerrar o BR Record. Vamos ver se tem engarrafamento agora que são 7 horas e 49 minutos. Bom, trânsito intenso aí no sentido da Bonocor em frente à rodoviária, mas sem nenhuma retenção. BR Record terminando, mas ó, tem novela topíssima agora, cheia de emoções e logo em seguida tem Jezabel, a nossa macro série. Muito obrigada pela companhia e até amanhã. Tchau, tchau. anteriormente em Topíssimo.